Olá amigos, muito bom dia a todos! Estou aqui no AgroLink News, hoje dia 12 de novembro de 2021 e nós estamos abrindo mais uma edição do seu, do nosso podcast diário do agronegócio. Hoje nós vamos falar sobre os bons números da agricultura brasileira. Em um novo estudo, a Conab elevou a estimativa de safra para mais de 289 milhões de toneladas de grãos. Também vamos falar sobre seguro rural e seus impactos para o agricultor. Além da previsão do tempo para esta sexta-feira e final de semana, também vamos atualizar os indicadores agrícolas. Acessando o portal AgroLink, você vai saber que o Brasil espera uma safra de milho quase 35% maior. De acordo com a Conab, a produção deve passar de 116 milhões de toneladas na safra 21-22%. No estado do Mato Grosso, mais de 55% da safra de algodão já foi comercializada. No cacau, o processamento da fruta cresceu mais de 10% no último mês de outubro. Em agrolink.com.br, você também vai saber que mais de 90% da produção brasileira de soja já foi comercializada, segundo dados da Datagro. Além disso, a palha do trigo também pode ser reaproveitada na indústria de papel. E o Ministério da Agricultura esclareceu que os casos de doenças neurodegenerativas investigados pela Fundação Oswaldo Cruz tratam-se de suspeitas de uma doença que não tem relação com o consumo de carne bovina. Estes alguns dos principais destaques desta sexta-feira. E nós abrimos esta edição com uma boa notícia, com o clima favorecendo a semeadura das culturas de primeira safra a produção brasileira, Pode chegar a quase 290 milhões de toneladas. Os detalhes a gente confere na reportagem de Renato Paiva. O alto volume de chuvas em várias regiões do Brasil trouxe novas perspectivas para a safra nacional de grãos. De acordo com o segundo levantamento para o ciclo 2021-2022, divulgado nesta quinta-feira pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o país deve produzir 289 milhões e 800 mil toneladas de grãos, cerca de 37 milhões a mais do que no período anterior, um aumento de 14,7%. O presidente da estatal, Guilherme Ribeiro, traz os principais destaques do levantamento apresentado. Com relação à área estimada cultivada, nós estimamos aqui, nessa safra, 21-22%, que ela será de 71,8 milhões de hectares, um crescimento de 4,1% em relação à safra anterior. E vale também destacar que nesse total desse levantamento está inclusa a, as culturas da primeira safra, as de segunda safra e as culturas de terceira safra. Vale destacar aqui a cultura da soja, que há uma estimativa, né? então nós estimamos um crescimento de uma área de 3,5%. Fundamental para o trabalho de pesquisa de safra, a análise climática assume um papel ainda mais relevante quando as chuvas contribuem para os melhores resultados no campo. Em relação ao mercado de exportações, o algodão em pluma e a soja seguem com um cenário positivo. Confira mais informações e análises sobre o segundo levantamento da safra de grãos 2021/2022 acessando o site www. .conab.gov.br Reportagem Renato Paiva. Muito obrigado pelas informações, boa notícia, portanto, vindo da agricultura brasileira. Agora vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira e o final de semana chegando. Quem está no campo e quem está na cidade? Confere agora a previsão do tempo com ele, Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia.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 Nesta sexta-feira, podemos esperar volumes acima dos 60 milímetros no oeste de Minas Gerais e sul do Goiás e volumes expressivos ocorrendo desde o Triângulo Mineiro até o Espírito Santo. As instabilidades podem ser na forma de fortes temporais, ocasionando episódios de vendavais e chuvas intensas em curtos períodos de tempo. Essas chuvas ficam bem distribuídas ao norte do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, sul do Pará, Rondônia, Acre e todo o estado do Amazonas, entre o norte do Pará, Amapá, Tocantins, Maranhão, Piauí e oeste da Bahia. As instabilidades serão menores, mas podemos ter o registro de temporais isolados. No sábado, temos poucas alterações no padrão do tempo. O corredor de umidade continua ativo e será mais um dia com chuvas expressivas no sul do Mato Grosso e oeste mineiro. No entanto, as instabilidades aumentam sobre o nordeste, em especial no oeste e sul da Bahia, Maranhão, Piauí e também no sul do Ceará. Por outro lado, o tempo fica mais firme no centro-sul e com gradativa elevação nas temperaturas. No domingo, o desenvolvimento de uma área de baixa pressão sobre o norte da Argentina e Paraguai vai trazer as chuvas novamente para o sul do Mato Grosso do Sul e sul do Rio Grande do Sul, além de quebrar o padrão do corredor de umidade sobre o Brasil. E mesmo com essa desconfiguração do corredor de umidade, ainda temos chuvas volumosas no centro-oeste, região norte, partes do sudeste e um aumento das chuvas sobre as áreas produtoras do Mato Piba. Por hoje é isso, Lucas. E para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br agrotempo volto contigo e desejo a todos um ótimo final de semana muito obrigado pelas informações tem portanto a previsão do tempo um ótimo final de semana para o gabriel luan rodrigues que está sempre aqui conosco nos trazendo a previsão do tempo agora espaço para entrevista vamos falar hoje sobre seguro rural por isso eu converso agora com a kátia Ruco rivelles superintendente de seguros agrícolas da mafri inicialmente como a senhora analisa hoje o atual cenário do seguro agrícola aqui no Brasil? O panorama geral de seguros agrícolas no, no país é bastante positivo. Se compararmos o período de janeiro a agosto de 2020 com o, com o mesmo período de 2021, o mercado segurador ele cresceu 52% em prêmio arrecadado, valor impulsionado muito pela alta das commodities, que aí bateram recordes históricos, como também devido a uma expectativa de safra catastrófica. Então, a expectativa de uma, de uma safra difícil ela era iminente. É, o apoio e incentivo do Ministério da Agricultura ele foi fundamental para que esse crescimento fosse possível. E a gente já consegue quantificar um percentual das lavouras seguradas no país. Além disso, quais são os estados que se destacam e o que pode ser feito para ampliar os seguros? Hoje estima-se que 20% das lavouras no país possuem seguro. E mesmo que nos últimos anos a gente tenha visto um crescimento significativo, quando a gente compara esses 20% de lavouras seguradas no Brasil com outros países como nos Estados Unidos, em que o percentual de lavouras seguradas chega a 85%, ou até mesmo a Espanha, onde se tem 45% das lavouras seguradas, a gente vê que o Brasil ele ainda está se consolidando no programa de seguro rural. A gente ainda tem um, um, um desafio muito grande pela frente, e um mercado que necessariamente precisa ser desenvolvido. O Paraná hoje é o estado que se destaca com o maior percentual de contratação de seguro, é, seguido aí pelo Rio Grande do Sul. As políticas públicas são fundamentais para a ampliação do seguro. O seguro rural hoje ele é um dos principais mitigadores de risco da, da agricultura. O governo ele incentiva a contratação do seguro por meio da subvenção. É o que torna o seguro mais acessível ao produtor. E a relação ela é direta. Quanto maior, mais subvenção, maior é a contratação de seguro. Então é realmente uma política pública eficaz. Sim, muitos produtores advertem para as dificuldades de se acessar o seguro. Que medidas podem ser feitas para tornar esta proteção mais acessível? É necessário desmistificar o seguro. O produtor ele precisa ter conhecimento do, do, do seguro agrícola, do seguro rural. É, quanto mais conhecimento ele tiver, mais fácil se torna a escolha dele em relação a, ao seguro que ele vai adquirir. Cada vez mais se crescem os corretores especializados nesse segmento. Então, se o produtor tiver alguma dúvida em relação aos seguros, é, ele deve procurar um corretor onde vai poder é, tirar qualquer tipo de dúvida que ele possa ter. O evento climático ele não escolhe o tamanho de produtor, então é, a proteção ela é fundamental para o pequeno, para o médio e para o grande produtor. Agora, Kátia, hoje, qual é o perfil do produtor segurado? A gente vê uma, uma procura maior é, pelo pequeno e médio produtor que muitas vezes é, a perda de uma safra impacta não só naquela safra, mas impacta nas safras seguintes também. Em alguns casos a gente vê até produtores saindo da atividade rural por causa de uma safra perdida. Então é realmente fundamental que o produtor ele conte com o seguro para mitigar um risco que hoje ele não é controlável, que é o risco climático. E como a senhora enxerga os recursos reservados pelo governo federal para o seguro agrícola? Tivemos nos últimos anos uma evolução significativa do programa de subvenção. É, desde, é, como um todo, desde a divulgação pelos seguros, onde o Ministério da Agricultura tem se empenhado muito em fazer, como também o valor reservado para a subvenção. Mas diante de um crescimento tão expressivo no mercado, é fundamental que o programa de subvenção acompanhe esse crescimento. É, o recurso ele não pode ser incerto para o produtor. O produtor ele deve poder contar com a subvenção. Esta entrevista com a Kátia Ruco Rivelles, ela que é superintendente de seguros agrícolas da MAFRE. Agora, atualizando os indicadores econômicos, o milho fecha a semana, sendo vendido a saca de 60 quilos a R$ 80,00 em Alta Mogiana, São Paulo, R$ 83,00 em Cascavel, no Paraná, R$ 86,00 em Erechim, no Rio Grande do Sul, e R$ 73,00, este é o indicador do milho, em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Com estas atualizações nós vamos ficando por aqui, um ótimo final de semana a todos, um excelente feriado e na terça-feira nós estamos de volta com mais AgroLink News. Até lá!